Eu vim aqui hoje falar... Falar... Que o correto... É... Perturbar a paz e o sossego... E violar a lei do Brasil... Com... Alto-falantes... Dos mais potentes... Que existem... Porque... Porque... Eles fazem isso pra... Pelo capitalismo, pelo proveito, vendem aparelhos e a autoridade prevaricadora, ela quer que seja assim. Eu mesmo já presenciei várias situações onde a autoridade prevaricadora está fazendo uma procissão com perturbadores em carros, muito lentamente. Vídeos da... Na YouTube Se vê isso, né? Mesmo em vídeos do YouTube O registro de fatos Que estão lá, não? São fake news Agora, devemos fazer assim Assim, uh, Devemos todos Cometer este, esta Contravenção penal, artigo 42 E uh, Também o crime ambiental A poluição sonora, que é o pior, né? Que está... Comprovado, cientificamente, é a norma brasileira O imetro na NBR, tal número de tal, que regulamenta já, já explicou que acima de aproximadamente 40 decibéis Já causa problemas sérios na saúde a partir de 60 Já vicia, porque, porque gera, quando danifica o aparelho auricular da pessoa Gera endorfinas que são muito similares a, a, a, aos opioides e o As pessoas acabam viciadas ao destruir. Minha, minha família tem muitas pessoas viciadas. Eles dormem assistindo televisão ou com um fone de ouvido porque estão viciadas. Mas já um valor abaixo desse de viciar já causa danos com o aumento da pressão, né? É um deles. E mesmo quem não escolhe, escolhe. Fazer isso está cometendo crime ambiental, lei federal. Está também cometendo a situação de perturbação da paz e do sossego. Alheios, a paz e o sossego são alheios. No momento que é possível que tu estejas, que você esteja é, incorrendo nesta infração, que também muitas vezes estará ao mesmo tempo na poluição sonora, estará Causando dano na saúde das pessoas Mas muitos são viciados nisso Talvez seja droga que sejam mais, mais viciados Mais que cigarro Mais que café Mais que álcool Mais que rivotril Mais que antidepressivos e tudo mais Que é a, a droga que mais estão viciados né, Nesta endorfina causada pelo dano no aparelho auditivo e sempre parece que o Estado quer assim, parece não, é já evidente isso Todas as evidências que o Estado quer assim Não é só em esfera municipal, estadual, é até mesmo federal e Esquerda, direita, parece ainda que a direita seja mais ostensiva nisso Até porque está reconhecido que isto também, através de ondas sonoras é um modo de tortura psicológica Porque veja, o próprio Metro admite que causa danos à saúde Está aí comprovado, publicado no jornal do Senado, inclusive Não sei porque a mídia não, não propaga isso Muito provável é porque eles ganham muito com isso, né? A mídia faz parte do sistema A mídia é que nos controla mais que tudo E mídias digitais, algumas muito pior que Globo As pessoas falam de Globo mas quem domina agora uma empresa estrangeira, a mente do brasileiro está, está de acordo com isso. Mas a questão do, do, do crime de poluição sonora e, e é, perturbação da paz e do sossego. Paz e do sossego, que devemos fazer isso, né? Certo que quando você falar coisa que... O establishment não quer ouvir é... A autoridade prevaricadora deixará de prevaricar, né? Como, como restou, claro. Até né, neste, neste teatro político de, da democracia. Que as autoridades prevaricadoras de diversas esferas... Estavam aí tentando manter aquela tendência de servir o estrangeiro mais ainda, né? Estava lá... É essa autoridade agindo todo tempo em favor desta, como as blitz é, rodoviárias, né? As blitz rodoviárias são um ótimo, o um ótimo instrumento. E instrumento, as blitz rodoviárias é, as blitz rodoviárias são um ótimo instrumento. E as chama, as, mais, os, quem mais chama os a autoridade, prevalecedora do estado que deve agir aqui na situação também a é municipal, né, deveria agir mas Já se escusa antes. é é a mai, a, são os problemas mais recorrentes é este, a perturbação da paz, a poluição sonora, mas as autoridades é, promovem também. Estão violando a própria lei, estão a, além disso, né, danificando a saúde das pessoas, tanto aqueles que se viciam no barulho que eles não conscientizam as pessoas por nada A mídia, até a mídia é silenciada nesse Isto sim, é um silêncio de mídia Está aí, está no YouTube YouTube Quantas pessoas estão morrendo por causa dessas coisas Muitas E os comentários, muitos De pessoas revoltadas Que estão na mesma situação que estou eles é, estão ali e não conseguem fazer nada. E as autoridades prevaricadoras estão ali, é, na reclama reclamação deles. Que a pessoa que é, está fazendo essa infração, quando não é enviada do próprio Estado, né, é uma pessoa que está com problema, usada pelo próprio Estado. O Estado deve pagar indenização a esta pessoa. Né? Pagar indenização previdenciária e dar um aparelho auditivo que a, a pessoa certamente destruiu os próprios orelhos a pessoa certamente destruiu os próprios ouvidos e é, precisa comprar um aparelho, o Estado deve pagar isso, deve levar ela em pensão talvez, porque isso é um vício da, da pior que qualquer outro né? está aí causando problemas todos os outros vícios causam muito menos problemas desse até o álcool que é o mais grande vício que causa problemas, né? Mas tá causando mais que álcool e mais que tabaco. O estado está, né? Eles mesmos gr já gritaram na minha orelha, os prevaricadores. Gritaram na minha orelha. Sabiam porque eu estava lá, né? Recl a reclamar deles, a eles mesmos. Então eles é fizeram inclusive uma blitz. Parava trabalhador, que via o carro carregando escadas e instrumentos de trabalho. Parava cada um dos trabalhadores. Mas passava uma pessoa que é o né, parceiro deles, que está pago para ficar andando de carro com alto-falante no mais alto possível para torturar os inimigos deles, né? Ou uma pessoa que está doente, que o Estado conseguiu fazer viciar nisso e está usando essa pessoa para enlouquecer os outros e fazer moda. Todo mundo tem que ter, a maioria das pessoas estão fazendo isso. O Estado tem que pagar a indenização essas pessoas que destruiu a vida dessas pessoas e causa problemas sociais destruiu a audição da pessoa e também não deu um tratamento psiquiátrico ou neurológico à pessoa instigou a que chegasse nesse tempo, né? que chegasse a este Estado o Estado está aí, não é inocente não é possível que o Estado é, não veja muito pelo contrário o Estado é quem promove isso deve pagar a indenização para quem ele usou para isso e para quem ele torturou com isso também. Que este é o método de tortura que os Estados Unidos inventou. Está aí exposto na ilha de Guantánamo lá onde eles invadiram Cuba, que eles têm a prisão para os seus inimigos, os Estados Unidos torturam as pessoas com isso. né? E todos outros outros casos, como o de Noriega, estão todos aí, todos estão aí.